Hoje eu estou encontrando aqui o sou Sebastião, Sebastião Ferreira, Francisco Ferreira, Francisco Ferreira. ele é mineiro, do Triângulo Mineiro, como é que chama a cidade do senhor? Itapajipe. Fica perto de... Frutal, Itapajipe, São Francisco e Iturama. Iturama. Aquele lugar ali é bonito, né? Eu não... eu não posso falar, o lugar nosso lá é sagrado. É sagrado. É. Ali eu conheci Patrocínio. Patrocínio é uma beleza, né? A Patrocínio está aqui, encostadinho aqui, né? É mais perto, né? É pertinho aqui, Patrocínio. Patrocínio tem uma cidade, chama Ibiá, né? Como é que é? Tem, tem Ibiá aí, mas não conheço. Não. não conhece? Conheço só por nome. Mas Patrocínio você conhece? Não, só por nome. Mas... Às, às vezes já passei, que é, Nós sempre, quando vem por cá... Nós saímos de lá, passa por Uberaba e pega o ônibus direto para cá. Ô, o seu Sebastião. O senhor é Ferreira? Quem é que era Ferreira da família do senhor? Minha mãe. Como que ela é chamava? Palmira. Palmira. Depois que ela é Palmira Ferreira de Oliveira. Os irmãos da mãe do senhor, quem são? E é, é, é uma turma grande. jean de Dimundo, Vicente, Ana, Francelina, Oliveira, Sebastião. Eu falei a Francina, Fortunata. Fortunata. Aí, então, Eram quantos? No... Um cunhado, parece que é um 9 a 11, por aí. O senhor falou dos falecidos já ou não? Falei tudo, ele já, já é tudo falecido. Tudo foi fale... o, o senhor o está senhor com quantos anos hoje? 81. O senhor está novo ainda? Pô, eu, quero, eu quero chegar mais, eu quero, ainda quero viver um pouco. A mãe do senhor faleceu com quantos anos? Ela faleceu. Faleceu, ela faleceu nova, ela está pegando 70 anos. 70 anos. O, oh, oh, sou Sebastião, o senhor conheceu o avô, pai da mãe do senhor? Conheci. Como que eu chamava? Oliveira, Geraldo Ferreira. Quando ele faleceu, o senhor tinha que idade? Oh, agora e três, vinte 23, 24. Estava com 27 anos. Mas ah, então o senhor conheceu o parente dele, irmão do, do avô do senhor? De avô? Não, meus avô eu conheci só minha bisavó. Como que é a chamava? Ana Batista. Ana Batista é. de. Pô, agora ela tinha Ferreira e Queiroz. Agora eu não sei se a derradeira, a assinatura dela, se era Ferreira e Queiroz é uma coisa assim. O, o senhor tem essa assim, noção, eles sempre moraram ali, o avô do senhor sempre morou naquela região? Sempre. Meu, Dos do meus avôs pra cá, tudo foi da região. Aquela região? Criou, criou naquela região. Em fazenda? Sim. Tinha fazenda. Grandes glebas de terra ali? Tinha grandes glebas. Mas depois as famílias vai complicando, as glebas ficou pequenas. vai né? complicando não, vai, vai resolvendo, né? É. <risos> Multiplicando. É. Que hoje o senhor tem quantos filhos? Uh, meia dúzia. Aí ó, tá vendo Se eu tivesse uma fazenda tinha que dividir para é. a dúzia. Pois é. é, é. A minha fazenda dá... Não dá dois alqueiros para cada filho. O senhor ainda tem ela lá ainda? Tem, dez alqueiros. Dez alqueiros. É. O alqueiro de Minas é grandão, né? É, é, é um pedacinho bom. É pra, pra pessoa lidar, administrar 10 alqueiros, ele precisa de tábua. Não, 10 alqueiros é fácil. É, só botar boi em cima, né? É, senão... Arranjar um, uma turma para fazer o um mutirão e passar é. o pasto. É, dá... sábado, agora vai fazer 15 dias. Meu menino mora lá, arrumar uma turma lá, limpou os pastos, tudo. Porque meus pastos é fácil de limpar. Capim gordura? Não, ou gordura cabaço. É só braqueara, quase só braqueara, diversas braquearas. O menino do senhor que administra lá? É, ele está morando lá. Ele puxa aluno e mora lá. Coisa boa. O senhor tem seis filhos? Tem seis. Ah, então fala o nome deles para nós, um, gente. Ivo é Francisco Ferreira, Marques, que é o dono da padaria aqui padaria, o é. Eu já conversei com ele. Um dia. Pois é. é Marcos, Roberto Ferreira, Valberto Francisco de Freito, Antônio, Francisco de Freitas Cleito, é, não é Cleito, é Clayto, Santo Ferreira, Sandra Aparecida Ferreira. O Ferreira ficou em todos eles? Não. Continuou? Na geração nova. Não, o Ferreira ficou só... Sr. Sebastião, três. eu estou falando para o senhor, porque aqui em Pedregulho tem uma família Ferreira de 1830 e ele teve 16 filhos, Manuel Ferreira Coelho. E ele deixou 184 netos. E depois de um tempo esse pessoal foi saindo pra Goiás, pra Minas, Ribeirão Preto, São Paulo, Espar Franca, essa região aqui, esparramou. Então esparramou ferreira pra muita gente. Aí o moço tá. Quem é que é esse? Esse aí é filho. Esse que é o filho? É. Ó, oh, eu tô registrando a história do seu pai aqui, viu? Fazer tá propaganda aqui. De que tá fazendo propaganda? Eu tô fazendo propaganda <risos> da sua loja aqui, dos Você Ferreira. Do Ferreira. Do Ferreira. Do Ferreira. Eu Ferreira. Ferreira. Você é Ferreira? Ferreira? Não, mas eu é Ferreira por causa da sua mãe. Mas isso aqui, ó. É. é, ué, a sua avó. É, da avó. Ferreira. Ah, é. Ronaldo. Oh, como que é o nome do seu? É. O seu nome? Marques. Marques Ferreira. Deixa eu só dar um. Você tem um neto? Não, você faz no mercado. É mercado. Eu tenho um neto que trabalha lá de guarda. Guarda. Ô, o, o senhor... Sebastião, me fala, quantos netos o senhor já tem, então? Eu tenho 13. Ah, rendeu bastante a família? Rendeu um pouquinho. eu já pensou assim, botar esses 13 para roçar pasto? E... Não, mas... não, gosto... não nem... eu gosto de ir na fazenda, mas de lá roçar esse... Eles... Eles gostam de pescar, olha lá. Ô, é. Meu sítio é ruim de peixe, ter... é pouca água. É pouca água? É. Aí, ó. Ó. É, obrigado. É, é, eu já está fazendo é. propaganda do pão de queijo dele aqui, ó. Já, já, obrigado. Já, já, obrigado. obrigado. Já moto, Falou. Quatro é. pisnetos. Quatro pisnetos? Como que chama o neto do senhor que, que é guarda lá? Bruno. Bruno? É. Bruno Ferreira. Assis de freio. Assis de Freire. É. Ele já, já, já tirou o Ferreira de uma banda. Ah, tem que botar esse Ferreira lá. É, um, acabou pouco forte, é Sacudido. Ô, é. ô, ô, o senhor Sebastião, o senhor saiu da roça há quantos anos já? O... Não, eu... O senhor tá com 80 e poucos anos? O meu menino ficou desempregado, foi a mudança de para dentro da minha casa, tá na fazenda. Aí eles, eles queriam que eu fosse para a cidade. Foi em 2004. Aí o um inquilino desocupou uma casinha minha lá e eu fui para lá e não voltei. voltei a fazenda só para ir lá passear, fazer alguma coisa. Agora não tem pra cá. Eu vou só no meu cavalo, ali, velho, que tem lá, E ando nos pastos lá e eu não estou fazendo quase nada mais. Aí a esposa do senhor? Está aqui também. Companheira? Ela está junto com o é. senhor? Está aqui? Ela está aí? Está. Deixa Fale eu falar para ela. Está ela. sentada. É era que está tá aí? Está é. Chama, chama ela aqui. Ó! Ele está entrevistando nós, ele quer tá dar uma fazenda para nós. Ele está falando que a senhora fazia queijo lá na fazenda? Sim. E... Borobinho. Farinha do quanto. Rapadura Cap... não, né? Rapadura ele fazia. Nós não tínhamos engenho, mas ele fazia. Aí eu saía para casa do meu avô, do meu, meu, meu padrasto, eu perdi meu pai e tava fazendo sete anos. Minha mãe casou a segunda vez e meu padrasto tinha engenho. Nós trabalhávamos dia e noite fazendo rapadura, açúcar. E, e, e aonde o senhor achou a, a companheira? Ah, espera um pouquinho para ele ficar para testemunhar se ele está falando a verdade mesmo. Ele vai Eu, falar a verdade. Vamos ver se né? ele vai Eu falar. Eu achei na, numa fazenda, lá bem perto da nossa cidade mesmo. O senhor falou assim, ah, você está fora do um lugar, é para ir é. lá para a minha fazenda. É, Quantos e... anos vocês são casados já? Pô, vai fazer, ses... dia 1 de novembro agora, que vem agora, é. vai fazer 60 anos. 60 anos? Que coisa boa! Até eu falei que eu criei lá em Ruperto, na Rede Vida, assistir a missa lá o dia dos 60 anos. E Deus hoje eu tô registrando... Se Deus quiser que nós vai, nós vai. Se Deus quiser. É. A senhora morou na roça até o... É, até faz 14 anos nós para a cidade. E quando a senhora morava na roça, engordava porco, criava galinha? E... Era uma luta de... É. A minha luta. mãe morou na roça há muito tempo. Eu ainda né? tenho a maquininha. Que beneficiava arroz Lá dentro de um barracão Tocada a? A eletricista A eletricidade Ele, é. O, o, o, o seu Sebastião, como que é o nome da esposa do senhor? Lídia Luisa Ferreira Ah, o já botou Ferreira dela lá é. Aí é, Ela que é. quis Ela tirou uma assinatura Tirei da mãe e pôs dele é. Que ótimo ela, ela tirou uma assinatura dela e pôs o Ferreira Ele estava comentando aqui e nós estávamos falando da família de Ferreira. A família da senhora qual que é? É dos Carapina, é... como é que, nem que é. Amei, é? o homem é o quê? Leonel? É Leonel... É. é Leonel de Freire. O pai da senhora e como se chamava? É Antônio Luiz Martins, mas era Antônio Carapina. Carapina, conhecido. É, é apelido Carapina porque ele era... Grapina fazia carro de boi, o senhor sabe o que é carro de boi, né? Sim, ué. Pois é. É. Fazia carro de boi, fazia de tudo. Canzio, canga. De Canzi, tudo. Eixo, ferrava o gobo, né? Oh, oh, a Dona Eli, a, o pai da senhora era... E a mãe da senhora, qual que chamava? Olímpia. Olímpia de? Francisca de Freire. Espera um pouquinho, só para senhora falar... que eu esqueça, tá é. aí. Mas fala o nome dos irmãos da senhora, Nossa, dos cunhados. Deus. É Zacarias. O mais velho? É o mais velho. E Zacarias Deus? e João. José, a neném José. A Maria. É, Maria, né? Maria. Orestina. Antônio. Antônio Luiz Filho. Faustino. Faustino. Eu, que é líder. Eu falei Orestina? Falou. Falei. Falei. Ele é só doce. Só 12? Querido. Ganhou do senhor, Chove, né? Jubiliano, Vasto, Álvaro e Antônio Conceição. Que coisa boa! Vocês é, é, namoraram um tempo ou não? É Dois anos ou mais. Não, dois anos. E casou aonde? No capaz de Na igreja mesmo? É, na igreja católica. Que coisa boa! E, e sempre participa lá do, dos trabalhos da igreja? Participa, nós mas Deus é que ele me perdoar. Mas não faz as coisas certas, mas o dia que sai para ir é na católica. É na católica. Ô, é. é. o senhor o, o, o, o, o Sebastião, que coisa boa, a família que, é, que o senhor tem, os filhos, os netos, né? Dona Lídia, chega aqui só para você falar essa riqueza de mãe, né? A, a mãe, a, é mãe a, né? a mãe é mãe, né? Ela... A senhora é protetora mesmo? É o quê? Protetora. Ajuda mesmo os filhos? Ajuda. A... Tipo, deve, não, dá, ajuda. Não, não ajuda Pode mais que mais as que forças. Que as forças da gente é pouca. Senão... A senhora estudou aonde, dona Lívia? Lá na fazenda. Como que chamava a professora da senhora? E era uma manada. Uma manada. Era Alda, Aldagis, Aldaci. Eu vou falar aqui para a senhora baixinha. Eles falaram que as professoras iam lá e namoravam com os filhos dos fazendeiros, não é mesmo? E, não, só para ficar tem na fazenda... Teve uma professora que casou com um fazendeiro lá. Coisa boa, né? E ficava na fazenda. É. O senhor estudou aonde, senhor? Eu, eu estudei na fazenda também. Na mesma escola não? Não, não, não. bem Ô, dona Lídia, eu, eu... muito obrigado da senhora. Pai. É Ó, muito obrigado da senhora. Certo. Que Ainda eu... vou ficar falando aqui da senhora, viu? Tá bom. Eu, obrigado. A é. escola que eu estudei já era na região de Frutal. Frutal? É. Como que chamava a escola? É, é, escola é, rural? É, é grupo rural. Grupo rural? É. Mas o senhor lembra de algum professor que. Do que, que para mim? É. Foi só duas, duas mulheres. Como que as chamava? Uma aqui era firme, mais firme, Eunice. A outra era Vilma. Vilma? É. Que coisa boa conversar com o senhor e registrar essa história. Oh, e eu tenho certeza que essa, esse filme vai ser visto lá pra muita gente no dia dos 60 anos. Será? É, o senhor vai ver. Se Deus quiser. Eu essa... vou, se eu for no Rio Preto, não tem jeito. Mas se eu não for, eu vou ligar a televisão o dia inteiro. É. Não, pare... não. Isso aqui vai passar no canal. Pois é. é Memórias e vida. E eu vou falar pro Bruno, e aqui pro moço aqui, eu passo a imagem para eles. Depois eu passo a imagem. Uma vez imagem. nós estávamos almoçando, eu mais meu filho, ali para baixo do Toninho, tem um restaurante lá muito bacana, né? Sim. Mas almoçando lá, a, a coisa lá de Rio Preto, gravou. É. Nós lá na mesa, porque meu filho tem muita amizade com o rapaz lá do, do restaurante. Sim. E nós tá. E, e ele passou na televisão, uma sobrinha lá no Sovacim da Barra, eles conversando lá na, na coisinhas deles, filhos, e eu vi na televisão. E passou nós lá, a minha sobrinha deu um grito, o que baixãozinho ali. <risos> eu chamo Sebastião, mas entrato de baixãozinho. Bastiãozinho. É. E f, ficou satisfeito. Oh. Mas eu não vi. E eu na. A televisão mas a família viu foi bom o, o, o, o, o, o sebastião nós estamos aqui na essa rua aqui a, a do Nogueira em frente a igreja aqui a Santa Rita e é, eu vou filho. eu vou filmar Santa Rita lá a igreja só um pouquinho se eu esperar é, é. é. a Vai até o um prédio mal, aqui ó esse morador que vai tudo comprar pão de queijo aqui no, na, na padaria do ah, pa, a, como que chama aqui a padaria aqui Lisboa Lisboa é, é portuguesa Ferreira tem é, que ser é, tem que, ser portuguesa, tem que né? ser portuguesa vocês são descendentes de portugueses ó oh, parabéns pro senhor deixa uma mensagem aqui pra para parentada do senhor coisa que eu fico muito satisfeito e de ver uma coisa dessa na minha frente eu... Eu conversar e, e gravar, se a minha família tiver poder de ver. Deus que ajuda, que todo mundo vê e, e felicidade para nós todos. A vida é o que, que é, senhor? É o dono de vida, Deus? A vida é uma coisa que a gente nem sabe contar, né? nem sabe falar. É uma riqueza tão é uma grande. A riqueza maior é, é, é a vida. E a companheira do senhor é? é e tanto igual eu estou vai fazer 60 anos de casado, é a coisa que Deus deu para nós, é uma riqueza das grandes. Família, Deus abençoe. Amém. É e foi que... muito bom eu conversar, eu vou ficar de, de boné aqui, porque eu estou conversando com uma pessoa aqui, que é o mineiro, né? É, Ronaldo. Parabéns à família toda por, esta, por esse casal. Vocês são preciosos e valoriza esse casal que cuidou de vocês muito obrigado de tudo que passou na minha vida e que vai passar ainda para frente que eu espero já os pais de ano ainda <risos> a <risos> moda agora é fazer está, 100 anos isso está, de está na mão de Deus está na mão de Deus a moda é fazer 100 anos agora né? é. vamos para frente Deus é. abençoe é. gostei muito da senhora viu parabéns é. e pelo é. esposo e a vida é bonita, né? É, é boa, né? E tem muita coisa gostosa aqui, a gente pode fazer nessa vida, né? É. Pão de queijo. <risos> pão de queijo, fiz foi muito. A senhora fez muito pão de queijo. A senhora que deu, trouxe a receita para eles ou não? Nada, eles aprendeu lá. É mesmo? Não. A dona Líria, Não. É. A, senhora, a senhora matou galinha caipira da galinha? Ih. <risos> Foi muitas. Fazia sopa? Quando ia comprar galinha sopa a de galinha, lentar, nós vendia de 50 pra gente. Então tinha um terreirão grande lá e, e fatura? É, era liberdade. Ô, dona eu Lídia, não... eu vou fazer uma pergunta para senhora. A senhora, no, no período de resguardo, a senhora comia sopa de galinha? Comia. E, so... e guardava resguardo? Guardava, mais ou menos. A né? gente não tinha quem ajudava muito. Não guardava, não. É, só Porque mais ou menos. Ou era só nós mesmo, É com um pouco de E quem ajudava a senhora nos partos? Tem é uma vizinha que tinha lá. Como que a chamava? Martinha. Mar... É Martinha Martinha. e É Martinho, é Otite? Ana. Era o primeiro também. parto foi a tia Ana. Ana. E depois os outros? Os outros foi a, Mar a, a... a, a Marotite. É, é com Marotite. Só também. Oh, oh, dona. E, e ficava, a minha mãe. Minha mãe teve todos nós eh, com parteira. Uhum. E a minha, a parteira que ajudou a minha mãe, chamava Josefa. Josefa? É. E era uma morena, preta. É, essa né? que o também era pretinha. É. E, e, e, e o pessoal, ela ajudava, dava o banho, né? É. Cortava o umbigo. Uhum. E curava com o que, dona? O umbigo? Era com azeite, pó. Pode fumo e azeite. Pode fumo? É, e azeite. E, e amarrava uma, uma é, faixa. É, aquela faixa ali ficava quase um mês, né? É, o tanto que quiser, né? O, o bico caía depois de uns, é. uns três dias ou não? Não, é uns sete até quinze dias. Até quinze dias? Até demorava, né? O senhor Sebastião ajudava também ou não? Ah, nos primeiros ajudava. Depois ele... A, a... Depois das outras mulheres que ajudavam. A senhora não teve dificuldade nos partos, não? O primeiro eu tive. Demorou muito, mas daí a verdadeira foi cesárea. Cesárea. É. A senhora fez cesárea aonde? Em é de frutal. Em frutal. Ó, oh, ficou um registro bonito. Parabéns e parabéns pela festa dos 60 anos. Ó, tá falado então. Que coisa boa, viu? Deus abençoe. É, Sr. Sebastião. É, eu ainda falo uma coisa. Eu tô cansado de limpar a casa. Porque é, nós nunca teve empregada. Nós é que faz tudo. É mesmo? Na fazenda vocês estiveram? Não, não, não. Ô oh, oh, Sr. Sebastião, eu não conversei com ela, mas quem é que fazia sabão lá? Oh, é nós dois. Sabão de tiquada? De tiquada. Nós fazia aqueles. os jacá de cinza. Jacá, para quem é. não sabe, é um balai de. de é, de. na roça. Aqui é velho. É. Eu tava ficando. A gente tá, lá uns quatro, cinco balais de cinza, que nós tínhamos os matos, nós derrubávamos, queimávamos, fazíamos a cinza. Depois acabou a madeira para fazer a cinza. Aí fazia só de, de que só madeira de... que o senhor tinha lá na época Maria pobre para fazer de quatro. e eu ainda tenho um azar de Maria pobre lá reservada mas uma que era muito grande beraninho a casa pertinho da casa o vento quebrou ela estragou tudo essa Maria como é que chama Maria pobre que madeira que, que tem outro nome não tem não pode ter mas lá para nós é só sua Maria Pós. É uma madeira castuda, uma madeira macia e boa de queimar, mas nós queimávamos ela só verde para dar de quadra boa. Fazia caíra. O senhor está falando para mim, eu fiquei sabendo que a melhor para fazer de quadra é a cinza de café, o fogão de, de a, café. A eu tive uma. Eu plantei uma moitinha de café, que eu tenho um pedaço de terra lá que não cai viado. É. E eu plantei 900 covas de café. Mas nós nunca fez isso aí. Na hora que eu acabei com o cafezão, nós arrumamos três lenha, para que mais na fornaia. É. Na café. É. O, senhor, o senhor lidou pouco com o café, então? Não, o café foi pouco. Mais é com milho? Milho. Era todo ano. Feijão? Feijão. Arroz? Arroz. Mandioca. Abóbora tinha por o Nossa, abóbora, dava abóbora nas minhas roças, que eu dava as para os outros, eles buscavam de carreta. O, o senhor Sebastião, a o porco aproveita muito a abóbora, né? Aproveita. Mas era muito que hoje, que a abóbora tem densa também. Ela pudrece tem que usar ela ela apodrece. O senhor tinha, tem lá, tuia boa, paiol? Tuia. Tuia. A tuia. Porque tuia. o senhor guardava o milho aonde? é no paiol. No paiol. É. Fazia uma casa lá. É o um paiol, que... é a é. mesma coisa de tuia. E guardava o milho. E o arroz que ia pra tuia. Tinha caixa, caixa de madeira? eu ainda tenho uma caixa lá, que nós punhamos. 11 um sacos de arroz dentro dela. E ela tampadinha, punha ali, rato não tinha. feito. <risos> e o outro ficava ensacado quanto para nós e para os ratos. E o rato eu, eu, eu trabalhava mesmo de noite, né? Aquilo é. O bichinho é, é pequetito, mas é danado. É danado, né? É. Né? é. Eu sei que. O nós... porco o senhor, senhor, senhor guardava para vender também? Ou oh, não? Engordava. Engordava porque, graças a Deus, nós tínhamos muito trato. E eu tinha lá dois, três quintal de mandioca. Quando eu via que isso ia perder, a gente vendia. Nós trouxemos aqui em Conchal. Porco? Mandioca Mandioca, é. é. Conchal tinha uma fábrica de. Farinha? De farinha e de pó-royal. Pó-royal. E nós trouxemos. Nas praias de caminhãozate, o senhor matava sei. o porco, era machadada? Não. É, é... nunca dei machadada não. na cabeça do porco, só? só a faca. Só a faca mesmo? É. Faca boa? Aí a, a gente era treinado, ele sentia a faca entrar, mas depois ele era só para e filho. E ele... aproveitava o sangue? Não, não. E primeiro nós aproveitávamos. Eu comi muito chouriço Pois é, sangue. nós fazia chouriço. É que ele é gostoso. Ele ah, chama, chama o seu irmão, o seu filho. Ô oh, oh, companheiro, que história bonita que eu tô tirando aqui, viu? Você é muito especial, viu? Por causa do seu. Não, aqui tá bom. Aqui, ó. É ele que quer que eu fique aqui, pai. Agora eu que vou tirar uma sua. É. Você precisa de ver que história bonita que eu tirei, viu? Parabéns pelo seu pai. Certo? Fica ali abraçado com ele ali. Dá uma palavrinha aí. Aí, ó. É o filho. Ô, o Sr. Sebastião, esse sempre foi gordo assim ou não? Não ele Depois que veio pra Frank Ele precisa ir de lá pra Comendo mexer com ele pão direto aí. Ele precisa ir de lá roçar pasto é. Andar a cavalo Mas ele não aguenta nem Não aguenta, mas ele, depois dos, dos quatro anos ele fica bom É sim. Cavalo não aguenta mais não Ó, <risos> oh, parabéns pelo pai, oh, pela mãe, a família bonita, viu? Ó, é, oh, é. um abração pra você E pro senhor também Deus abençoe Amém, nós todos. É tá aí, sua mãe não. Não ela. ela já foi lá dentro. Ó, oh, um abraço. Um abraço.